Uma palavra de apenas quatro letras pode mudar a tua vida. Se você aplicar essa palavra na sua vida, você com certeza terá resultados extraordinários. E essa palavra se chama... Foco. E o que é foco? Primeira coisa que você precisa entender: foco é saber exatamente onde você quer chegar. As pessoas não chegam em lugar nenhum em suas vidas porque elas não sabem o que elas querem. Por isso que elas começam a dar tiro para todos os lados, começam a fazer várias coisas, aí começa um projeto, não termina, começa um negócio, um empreendimento, não continua. Primeira coisa, você tem que ter clareza aonde você quer chegar na tua vida, determinar qual é esse objetivo. E esse objetivo precisa ser de curto prazo: olha, onde eu vou estar daqui seis meses, depois daqui um ano três anos cinco anos na minha vida você sabe onde você quer chegar depois do momento que você determinou onde você quer chegar você precisa ter foco para não sair desse caminho isso é onde as pessoas falham também elas até às vezes definem onde querem chegar começam mas não continuam elas desistem a maioria das pessoas elas não fracassam elas desistem antes às vezes o que eu preciso para mudar os meus resultados é um pouquinho mais, é continuar, é persistir, é permanecer naquele meu foco. A pessoa começa um negócio e tá achando que vai ficar rica do, da noite pro dia. Não, eu tenho que continuar ali me dedicando, me esforçando. A pessoa entra na empresa e já quer que tudo aconteça. Não, tem que ter persistência, tem que ter foco. Quer ter foco? Determina para a tua vida o que você quer, aonde você quer chegar, a clareza do que você quer para a tua vida. Determina aí nesse momento, para e define, não deixa a vida passar não. Talvez a vida esteja passando diante dos seus olhos e você não está sendo o melhor que você poderia ser, você não está vivendo o melhor da tua vida porque não está tendo foco. Para e define o que você quer para daqui seis meses, um ano, três anos, onde você quer chegar, quanto você quer ganhar, qual é o corpo que você gostaria de ter, a saúde, a energia, os seus relacionamentos. Determina isso para a tua vida e comece a entrar em ação.